Olá pessoal, aqui é a Monique Cristine, dela escreveu E hoje eu vim trazer mais um book haul Como vocês sabem, a cada três meses eu trago book haul Pra ter mais livros pra falar pra vocês E pra dar tempo de eu ler eles Coisa que nunca acontece, mas a gente abstrai Eu vou começar com dois livros que eu, na verdade, tenho antes Pera, vai ficar confuso Eu vou começar com dois livros que eu recebi antes, né? Que eu comprei antes, que eu ganhei antes Que foi Nietzsche e... Galaxy Wars, que é um livro de Minecraft Esse aqui é da minha mãe Mas tá aqui no meu quarto, né, então Enfim, e esse aqui ela comprou pro meu irmão Mas quem vai acabar lendo vai ser eu E Muito provavelmente vou resenhar no blog Porque Minecraft É sucesso, gente, sempre Depois a minha mãe foi num sebo e comprou As letras do meu nome, esse livro é um compilado De Textos feministas Organizado pela Grazia Livi e autoras que eu conheço aqui são Anne Frank, Beauvoir e Virginia Woolf E eu estou bem ansiosa pra ler, ele foi tipo 10 reais Mas eu tenho certeza que vai ser INCRÍVEL Depois eu e minha mãe a gente foi da livraria Paim, daqui de Porto Velho E eu acabei pedindo pra ela comprar esse livro, de que é infantil Que é o que há de África em nós que eu comprei por causa do vestibular, porque o Enem agora tem toda uma nova perspectiva sobre uh, os africanos e os indígenas, e esse livro eu achei que seria ótimo, pra, tanto para mim quanto para os meus irmãos, e tem ilustrações lindíssimas, quando eu levo eu vou resenhar lá no blog e eu vou fotografar algumas das ilustrações para mostrar para vocês. E o segundo livro que eu comprei na Paim foi Os 13 Porquês Eu ia comprar esse livro na minha compra louca da Amazon, mas ele estava esgotado E eu quero muito ler esse livro, principalmente porque ele vai ser adaptado para o cinema Além do tema, né, que é super bacana, assim, de ler Que é sobre bullying e suicídio Se eu não me engano Eu tô muito confusa Eu tô querendo muito ler porque Selena Gomez vai estar nesse filme Ou ela vai produzir o filme Selena Gomes está envolvida com Os 13 Porquês, com a adaptação cinematográfica de Os 13 Porquês, e eu sou super fã dela. E, tipo, foi mais um empurrão pra eu ler logo. E, fora que a Vick indica o tempo inteiro, né, pra ler lá no Big Bond. Então, tá aqui, vou ler. E minha mãe comprou um lugar na janela, que é esse livro, que é uma coletânea de crônicas da Marta Medeiros, que eu não sei se eu vou ler. Talvez, se eu deixar no carro, eu leia, mas não é certeza que eu vou ler. Mas, tá aqui. Agora vamos à leva de recebidos da Editora Rouco. Os primeiros foram, felizmente, o Leite, do Neil Gaiman. Tem resenha desse livro lá no canal da Editora Rocco. Se você ainda não assistiu, vai assistir, porque está incrível. Eu adorei esse livro e tem resenha lá no canal da Editora Roco. O link vai estar aqui embaixo, como sempre. E eu também pedi, gente, esse livro... Pera, pera. E eu também pedi esse livro, gente, eu tô, meu Deus, muito ansiosa pra ler, eu não acredito que eu não li ele ainda, ele é enorme, e eu tô esperando uma resenha de uma pessoa muito especial, né, eu tô esperando a resenha da Geórgia sobre esse livro, então, quem sabe quando ela lançar a resenha dela não me empolgue mais pra ler, mas tá aqui. Mais de 400 páginas E tá aqui me esperando Eu juro que eu vou ler, juro, juro que prometo que eu vou ler Os outros dois foram Convergente Gente, eu pedi Convergente Porque eu tô lendo Insurgente E eu tenho fé de que algum dia eu vou, ter, vou terminar Insurgente né? A gente tem que ter fé Pelo menos Então eu pedi Convergente da editora Então tá aqui, agora eu tenho a trilogia completa Não sei se vou ler quatro Então eu tenho a trilogia completa E pedi também Dorothy tem que morrer e eu já li esse livro, eu vou gravar vídeo em breve lá pro canal da Editora Roco. Então, fiquem ligados lá que eu vou ter receio. Gente, esse livro é incrível. Sabe o que é incrível? Eu fiquei sem dormir por causa desse livro. Ele é incrível. Incrível! Eu tô querendo muito reler o livro pra poder ir anotando mais coisas. Porque eu não anotei tudo. Na verdade eu anotei, mas meu celular apagou. Eu vou reler ele só pra anotar tudo de novo. Eu também recebi da Editora Gutenberg, Curtindo a Vida do é, tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards Eu falei lá que eu gostei muito do livro E gostei muito Eu falei lá na resenha que eu gostei muito do livro E pretendo assistir o filme Mas estamos com os planejamentos aí pra assistir esse filme Quem sabe eu assisti ele hoje à noite, né? Vai que nunca se sabe Mas está no meu plano, sim, de assistir esse filme Então, é Olha o verniz e os dois últimos livros recebidos foram Cinder Então eu pedi Cinder, da editora Roku E eu li já os primeiros capítulos no Google Play E eu fiquei maluca Aí eu pedi, talvez mês que vem eu já peço o Scarlet também e, e eu pedi também uma canção pra você da Luísa Trigo, né? A Luli Eu sou super fã dela, eu adoro ela, eu adoro o cabelo colorido dela só que eu nunca li nenhum livro dela, mas eu percebi que ele não é uma história que, tipo, continua, sabe? Só tem as mesmas personagens e vai ter vídeo desse livro lá no canal da Editora Roco. então se inscreve pra ficar sabendo de tudo. Foram esses os livros, todos tortos e todos cagados, mas eu já tirei a foto da miniatura, então tá ótimo. E vocês, me contem sobre o que, que vocês compraram nesses três meses que passaram vocês já leram os livros que vocês compraram, se vocês já leram um desses livros, me contem tudo nos comentários, eu amo ler os comentários de vocês. Me sigam nas redes sociais, eu sou o blog, ela escreveu em todas elas e assim você fica por dentro de tudo que eu tô lendo, das fotinhas que eu tiro no Instagram, dos livros, tá? Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.